Bonnie, eu não consigo criar mapas, eu nunca vou conseguir criar um mapa porque eu não sei fazer grandes modelos 3Ds e coisas incríveis, de bonitas e realistas. Pois então, tome na sua cara, meu amigo. O nome desse mapa é literalmente Low Poly Fun Run. Low Poly significa poucos polígonos, ou seja, modelos 3D feitos de uma forma bem leve, com poucos detalhes. Sabe aqueles jogos de PS1 que você jogava antigamente? Low Poly é um modelo que não tem tanta qualidade e realismo. Olha essa. Cabelinha, cara. Olha esses cogumelos. É tudo tão simples e tão fofo. Agora a questão é se o mapa é bom ou não, né? Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e bora jogar esse mapa bonitinho. Eita, ok. Bem-vindo ao Low Polyfun Run. Alright, legal, mano. Olha só. Basicaço, velho. Ó, não tô desmerecendo o trampo do cara, hein? Tô falando que é basicaço porque é basicaço. Mas olha que bonitinho, velho. Ele até rigou os modelos dele, porque não. Pô. Beleza, não é tão simples assim, né? É bem bonitinho, bem animadinho Vamos lá, acho que é só entrar aqui, né? Oh, olha que lindo, cara! Essa seta pra cima aqui é pra... Um... É, seria uma seta pra frente, eu acho, né? Dá pra eu burlar aqui o mapa? Mas vamos embora desse mapa aqui, então Não, não quero saber, não quero jogar mais Ué? Ah, beleza, mas eu sinto que deve ter algum easter egg pra cá, não é possível, velho. Ô, oh, WhatsApp, cala a boca! Mano, o cara é muito chato, né, velho? Ao invés de jogar o bagulho certo, a primeira coisa que ele faz é sair andando pro lado errado. Não, mãe, olha aí, ó, dá pra andar tudo, não é possível que não tenha um easter egg aqui. Ó, ó, tem um tubão. O tubão vai ter alguma coisa. Aí, ó! <risos> Você encontrou um nível secreto. Olha aí, ó, Dumblon Gaming, estou no seu nível secreto. Que não é tão secreto assim. Olha aí, velho, isso aqui são moedinhas, né? Ele deve ter customizado... Quando você customiza essas moedas e coloca alguma malha diferente, ela fica só esse brilhinho assim. E ó, é real, bem... É, é low poly mesmo, né? Vamos lá, não vou ficar enrolando tanto assim. Certo, ok, voltamos. Deve ter mais segredo, hein, mano? Mas eu, eu não vou ficar andando pra lá e pra cá nesses segredinhos, não. Vamos lá. Ó, tem a trap aqui. Será que se eu passar, tipo, pulando enquanto a trap tá ativada, acontece alguma coisa? Não, acho que não. É só se eu cair mesmo. E essa abelhota aqui? Ah, não tem colisão... Vamos lá, vamos na tranquilidade então Coisa simples, coisa fácil Fazia muito tempo que eu não jogava um mapa De parkour mesmo nesse jogo, cara é. Vamos lá, vamos de novo Tranquilidade Eu tenho que pular bem no Meu, O cara não consegue pular o bagulho Aí, agora foi Tranquilo. O bom é que tem checkpoint a cada plataforma de grama que a gente passa, né? Tá, ok. É bem longo. Ai, meu Deus. Que medo. Vamos direto. Não, speedrunner agora, velho. Ó, sem falha até o final. Quase falhei. <risos> Não sei se tem algum, algum sentido eu ficar coletando essas moedinhas, se, se elas são obrigatórias ou algo assim. Ai, meu Deus. Quase. Tá, bem tranquilinho, bem de boa. Tá, beleza. Pelo visto o bagulho tem muito nível, né? Vamos lá, o homem não se rende. Isso aqui pula? Não, é só um objeto bem sólido mesmo. Eu arrisco dizer que os materiais que... Os materiais que esse cara fez pros objetos do mapa dele são, tipo, basicassos do Blender mesmo. Não sei se ele usou o Blender, mas, enfim, tanto faz... Ele mal deve ter colocado, tipo, opções de, de metálico e, e tudo mais, porque textura não tem, né? O máximo que tem é, tipo, essas, essas faixinhas, essa, essas listrinhas, as bolinhas no cogumelo e tal. É tudo meio plasticão, assim, e fica lindo, cara. Como eu já disse no nosso vídeo de texturas e materiais, o que faz o gráfico ficar bonito não é necessariamente modelo, ou material, ou textura. É toda a iluminação e a sombra, os shaders do jogo, né? Cara, quando tinha dois desse aqui já era difícil Agora três é sacanagem, véi O negócio é só ficar segurando o W, ó Não é não <risos> Na moral Se a Nintendo não fosse Tão chata Com direito autoral Pensa nos Mario que ia dar pra fazer nesse jogo aqui, véi Ah, agora Esses espinhos aqui são perigosos Tá, vamos diretão, tá suave Ai Mano, é só chegar essas molas que eu morro, véi Tá, lá vou eu Ficar duas horas nessas desgraças de mola de novo Ah não, deu bom, deu bom <risos> Tá, lá no começo do mapa a gente viu que tinha uns caranguejinhos, né? Até agora eu só vi abelha e aqueles escorpião da fase secreta Ó, oh, agora eu tô ficando pro player das molas, velho Eu tô me sentindo num daqueles vídeos de, sei lá, 2019 Quando eu ouço esses barulhinhos de moedas sendo coletadas no Fortnite Eu só penso tipo, sei lá, <risos> não, não vou falar nada não Porque senão vai parecer meio farpa Aí agora sim, ó. Lagostinha. Esse aqui é o tal do Siri Carnudo. Olha, o negócio tá nível. Ah, tá um nívelzinho um pouco mais elevado agora. Uh! Ok, safe, safe demais, safe demais É, chega um ponto que é isso aí, né Ficou meio repetitivo, eu não vou ficar mostrando O mapa inteiro no vídeo Mas óbvio que eu vou até o final, que eu tô curioso pra ver o que tem Hum, merda Essas nuvens eu acho que o cara não precisava ter feito né? Porque já tem nuvens low poly Mega fofas dentro do Fortnite Nice Uh, quase que dá merda Hum. Oh, caraca Ok, isso aqui tá muito bonito, velho Beleza, tem uns shrekinhos ali Ai, que medo Isso aqui com certeza eu não posso relar Ok, Caraca, velho, olha isso Ai, meu Deus, nossa, eu já Uh, já estava contando com a morte Nem precisa falar como que isso daqui lembra as fases de lava do Mario 64, né mano? Olha só que da hora, como eu ia dizendo, olha que da hora esse canhão tacando essas bolinhas pra fora. Tá meio torto, né? Tá, se esse primeiro nível de lava foi assim, os próximos vão ser meio perrengue, né? Cara, eu confesso pra vocês que eu só tô insistindo aqui, porque eu tô muito curioso pra ver o que tem no final. Eu imagino que esse reino de fogo aqui deve ser o último. Ó, oh, aquilo ali tem cara de segredo, hein, velho? Será que eu morro se eu pular em cima disso aqui? Não. Ah. <risos> Achou que eu não fosse perceber isso aqui, cara? Nice. É, mais um nível de caverna, né? Bora, muitos pontos. Bem tranquilinho, essas faces de bônus nem tem nenhuma dificuldade, porque é só felicidade, né? Cara, como que fica bonito esses tijolinhos, essas coisas, tipo, minimalistas e fofinhas no meio do gráfico foda do Fortnite, velho. Sei lá, é um contraste, é uma combinação que casa tão bem. Nice, esse foi facinho. Já era. GG! É isso, final? Ah, não, cara. Eu vou ficar muito tristinho. Poxa, que bad, cara. O bagulho é tão bonito pra no final ser... Eu não, eu não vou reclamar, não, tá? Tem um botão de joga novamente. E os caras acham que eu não sei que tem um segredo aqui, ó. Quer ver? Quer ver? Hã? Hã? Não tem nada. E do outro lado tem alguma coisa? Será que é ali atrás... Mano, vocês não estão ligados o que eu achei aqui atrás, véi. O botão do like que até agora tu não apertou, seu miserável. Rapaziada, esse foi Low Poly Fun Run. Um mapa visualmente lindo e com coisas super simples. Vocês podem ver que o cara modelou ali três tipos de bichinhos diferentes. Fez uma animação bem simples e lançou o mapa dele. Deve ter um monte de gente jogando. E merecido, porque o mapa tá bem legalzinho. Se você gostou desse vídeo, não esquece do like. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Um beijo do careca. Fui!